E aí galera do canal, neste vídeo eu vou mostrar passo a passo como comprar Shiba Inu na Binance Se você não tem cadastro na Binance, faça o seu cadastro na Binance, tem link na descrição Vou entrar aqui na Binance Primeiro de tudo pessoal, você tem que mandar reais aqui para Binance Vou deixar um cardzinho aqui para você assistir um vídeo e aprender como mandar reais para Binance Após mandar seus reais para Binance, você vai vir aqui em Trade, aqui onde tem BNB BRL você clica, coloca aqui ó Shiba, pronto, shib aí você escolhe Shiba barra BRL, marca aqui onde tem Comprar e Vender, coloca Comprar, aqui onde tem Market, deixa Market mesmo, tá? coloca aqui 100% ou escolhe quantos por cento você quer comprar dos seus reais e clica em comprar pronto você já comprou a moeda shiba pelo celular clica aqui em carteira e você já vai ver o seu saldo de shiba aqui ó R$ reais e como que a gente vende a shiba você vai voltar novamente aqui em Trade, escolhe aqui Shiba/BRL, como está aqui no vídeo, clica em vender, escolhe market aqui, ó, market, coloca aqui, ó, 100% vender Shiba e clica em vender. Pronto, você já vendeu Shiba. Bota em carteira. E vocês vão ver que agora a gente já não tem mais Shiba, a gente já tem BRL. Então pessoal, é assim que faz compra e venda de Shiba, eu espero ter ajudado vocês. Se você quer transferir seus ganhos de Shiba para a sua conta bancária, vou deixar aqui um card de como sacar da corretora Binance. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.